Saudações e bem-vindos a mais um vídeo aqui no do que Caio é Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim, rapaz, essa franquia tá dando o que falar nesses últimos dias, pessoal, com esses rumores surgindo aí da possibilidade do anúncio de um Mortal Kombat 12. Talvez, né, possivelmente no próximo The Game Awards Que acontece aí no dia 8 de dezembro E a sessão de perguntas e respostas que o Ed Boon fez recentemente aí, Onde ele falou mais do que deveria, podemos dizer dessa forma né, Ele trouxe algumas informações bem curiosas pra gente Já comentamos em vídeo aqui pra vocês Com relação a ele ter confirmado que o próximo jogo é o Injustice 3 ou Mortal Kombat 12 e tudo Mas teve uma específica que ele fala sobre os personagens da era 3 de voltarem no próximo jogo. Então a gente vai ver isso daqui, eu vou mostrar para vocês o tweet em questão, né, onde o Ed Boom fala sobre isso, e nós vamos trazer alguns personagens da era 3D também que podem fazer o seu retorno triunfal no próximo jogo, então já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus queridos, e acesse o nosso site que é o meialua.net digita aí rapidão no navegador meialua.net para você ser direcionado para lá e ficar por dentro aí das notícias de games e principalmente análises dos jogos e críticas de filmes também deixa aqui embaixo nos comentários se você já chegou a acessar o nosso site, se você curtiu e tudo mais, eu vou gostar demais desse feedback de vocês, Beleza, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela para a gente poder começar a ver aqui esses tweets do nosso querido Bumbum relacionados aí a era 3D. Os personagens da era 3D, né, na real. Naquela sessão de perguntas e respostas recentes aí do Bumbum, foi perguntado para ele o seguinte, ó: Por que os personagens da era 3D são tão escassos nos jogos mais recentes? Ed Boon foi simplesmente e respondeu aqui o seguinte. Isso é algo que resolveremos em breve, tá? ênfase aqui para a palavra em breve. Ou seja, nós tivemos a confirmação de Injustice 3, ou Mortal Kombat 12, como o próximo jogo. Quando ele fala dos personagens da era 3D de Mortal Kombat, aqui, né? Aí ele vai e fala que eles vão resolver isso, isso muito em breve. Então, assim, é mais um indício, é mais uma coisa que fortalece os rumores de que. O Mortal Kombat 12, né? um próximo Mortal Kombat Não sei se ele vai ser o 12 mesmo Seja o passo lógico Com base em vários rumores que a gente já viu Declarações aí do, dos nossos Queridos insiders que conhecem muita gente Da indústria, como eu comentei no último vídeo Que nós falamos sobre isso Então assim, cara, realmente isso tá se tornando Uma possibilidade mais forte À medida que a gente vai vendo essas coisas Que o Edmund bon posta, que ele responde pra galera E tudo, e pode ser que isso aconteça lá na TGA Como a gente já comentou Entendeu? E aí, cara, eu fiz questão, pessoal, de trazer aqui pra vocês, pra nós analisarmos juntos, né, eu vou comentar um pouquinho aqui a respeito E depois nos comentários, obviamente, eu quero saber a opinião de cada um de vocês acerca disso Eu trouxe a lista famigerada aqui dos personagens do Mortal Kombat Armageddon, onde engloba todos os personagens ali Tanto da era clássica, quanto da era 3D também, ou seja... Os personagens aqui que estão sumidos estão todos nessa lista, saca? E aí eu trouxe aqui para poder comentar com vocês alguns que eu gostaria, né? Particularmente que eles voltassem sim no próximo jogo aqui De uma maneira, digamos, repaginada, sabe? Que eles refizessem de fato ali esses personagens E a gente pudesse curtir aí essa nova era, vamos dizer Desses, desses caras que eles podem trazer de volta E aí, meus amigos, começando aqui Deixa eu até deixar minha tela um pouquinho diferente aqui Porque tem um outro ponto onde eu marquei alguns personagens aqui para poder mostrar para vocês Que é o seguinte Nós temos aqui, ó Personagens como o próprio Rotaru É um que eu gostaria que eles voltassem, tá? Na era nova de Mortal Kombat que eles estão fazendo Totalmente repaginado Lembrando, pessoal, que teve um personagem que eles trouxeram Lá da era 3D que foi introduzido no Mortal Kombat 4 Que ficou foda pra caramba, pelo menos na minha humilde opinião Que foi o nosso querido Fujin, cara Sim, eles trouxeram o Deus dos Ventos aí no Mortal Kombat 11 como uma DLC, fazendo parte da história aí do Aftermath, embora ele tenha aparecido no X também, mas ele aparece somente em cutscenes, ele não é, jogado, ele não é jogável oficialmente, mas... A gente viu o trabalho que eles fizeram com o personagem, inclusive dentro da própria história, né? Então o Rotaro é um que eu gostaria muito de ver aparecendo, que ele faz parte do reino da Ordem, se eu não me engano. E eles poderiam, inclusive, utilizá-lo para poder explorar mais esse outro reino, né? Na nova história que eles vão contar, não sabemos se vai ser necessariamente um reboot total, né? Ou você de alguma forma vão continuar a partir do Mortal Kombat 11 ali, os finais que aconteceram né E o Ed Boon já tinha comentado que aquela linha do tempo ali parece que havia se encerrado Que a história do Liu Kang ali também já tinha terminado Então somente com um anúncio pra gente poder ver mesmo aí qual é o que, que vai acontecer Outro personagem que eu gostaria de ver aparecendo é o nosso querido Mavado que tá aqui Embora eu não goste do gameplay dele na era 3D com aqueles elásticos esquisitos que ele fica se puxando e não sei o que e tal ele é um personagem que poderia ser um bom vilão, caso eles trabalhassem melhor nele, entendeu? Na sua personalidade e nas suas características de gameplay. Eu acho que ele poderia ser um potencial personagem da hora, pra gente poder ver retornando aí também. Ah, nosso querido Mitch, eu não gostaria, eu acho muito zoado o personagem, sim, com todo respeito, quem gosta... Cobra também é um que não me anima muito, né E aí nós temos aqui alguns outros personagens também que eu gostaria de ver Como o nosso querido Havik Sim, cara Havik, um personagem aí do Reino do Caos, que seria muito, muito foda eles repaginarem, entendeu? Não, não tanto em termos de gameplay, eu diria pra mim, embora eu gostaria de ver o que eles iriam fazer com o personagem, porque ele tem aquele negócio de contorcer todo, quebrar os joelhos e tudo, poder aplicar os seus golpes ali. Mas dentro da história do Mortal Kombat, cara, eu acho que o Havik se encaixaria super bem Dentro de uma história de Mortal Kombat ali como um grande vilão e tudo De repente fazendo alguma aliança com algum vilão já conhecido né Dentro do Mortal Kombat Eu acho que seria muito, muito louco se eles fossem por esse lado aí E aí meus amigos, citando mais alguns aqui pra vocês Ashura é uma personagem que eu gostaria de ver eles explorando um pouco mais dentro da história do Mortal Kombat também, né? Ela tá bem sumida, ela apareceu ali no Deception, se eu não me engano. A espada dela também tem propriedades bem interessantes que eles poderiam agregar dentro da história de alguma maneira. Nossa querida Limei também é uma personagem que apareceu na era 3D. Apareceu muito brevemente ali no Mortal Kombat X, tá? Tá? Mas depois sumiu do mapa, não apareceu mais Né, então é uma personagem que eu gostaria Muito que eles trouxessem também E desse uma, uma, uma, um agregado Vamos dizer, de história para ela Temos os nossos queridos Dairo e Darius, tá O Dairo eu gostaria mais de ver aparecendo De alguma forma, né o Darius, eu já não curto tanto o personagem, tá, pessoal? Eu não sei vocês aí, mas ele é um char que, pra mim, pode ficar lá no limbo mesmo. Não precisa gastar recurso fazendo ele, não. E tá tudo certo. Agora, uma outra personagem aqui, cara, que eu gostei demais. Inclusive, eu e o Alano já falamos sobre isso muito tempo atrás, cara. Que nós gostaríamos que ela voltasse totalmente repaginada. É a nossa querida Nitara. Minha câmera tá bem em cima da Nitara, mas agora vocês conseguem ver ela aqui no cantinho, ó. Ela tá aparecendo aqui bem do ladinho do Motaro, que é um outro personagem também que eu gostaria que ele voltasse. Ele não é necessariamente da era 3D, mas ele apareceu como um personagem jogável lá também, né? E eu gostaria de ver, eu acho que muita gente também gostaria de ver o nosso querido Centauro aqui aparecendo novamente. Então, Nitara e Motaro são outros dois personagens que eu gostaria muito que eles trouxessem repaginados. E não podemos esquecer também, obviamente, da nossa querida Sirena, rapaz. Aí a paixão do nosso querido Bihan. Eu gostaria também de vê-la repaginada, reconstruída aí, com um novo moveset aparecendo também como personagem jogável. Nosso querido Shujinko, cara, que apareceu ali como uma parte importante da história do Deception, seria legal também eles trazerem de volta aí nessa nova era do Mortal Kombat Pra gente poder ter uma inclusão dele, quem sabe, na própria história e pra gente poder ver também se eles fariam um novo moveset ou então incluiria algumas coisas que ele já fazia na era 3D com novos movimentos ali poder deixar bem mais dinâmico, né? O nosso querido Kai é um, assim, que eu não faço tanta questão, mas eu ficaria curioso pra poder ver o que a Netherrealm iria fazer com um personagem nesse sentido. E, claro, claro que eu não posso deixar de citar, rapaz, o Onaga, que tá aqui na parte de cima, ó. Que eu gostaria demais também de ver eles trazendo o Anaga de volta, claro que dentro da história né, porque ele causou um alvoroço ali no Mortal Kombat Deception, a gente lembra muito bem, ele foi o chefe ali da parada e tudo, e eu acho que ele é um personagem que seria muito interessante deles trazerem nessa nova era do Mortal Kombat... Como eu disse ali anteriormente com o Havik, né? De repente ele fazendo uma aliança com algum desses outros personagens aqui, desses outros bosses. Ou então como chefe supremo ali e alguns subalternos como subbosses, alguma, alguma coisa nesse sentido, né? Mas então é isso, meus amigos. assim... Eu queria só trazer pra vocês mesmo esse tweet do Ed Boon, junto também com essa lista aqui do Mortal Kombat Armageddon. Eu acho que eu não falei, mas o Reiko também é outro personagem que eu gostaria de ver tra eles trazendo de volta aí. Ele teve uma participação legal ali nas HQs do Mortal Kombat X, embora ele não seja tão bem aproveitado assim, né? Porque ele é enganado o tempo inteiro e tudo, por conta dos planos que o Havik tá fazendo. Mas o Reiko é outro personagem que eu gostaria demais que eles trouxessem tanto dentro da história também com o gameplay repaginado aí tá pessoal então agora galera eu quero saber muito aí a opinião de vocês com relação a tudo isso que eu comentei aqui com esse tweet do Ed Boon né sobre ele trazer eles arrumarem isso aí muito em breve de trazer personagens mais personagens da área 3D para o Mortal Kombat se isso para vocês é um indicativo de que sim o próximo jogo pode ser um Mortal Kombat 12, alguma coisa do gênero Não sei como é que eles vão chamar ainda, provavelmente vai ser o um numerado mesmo E o que vocês pensam dessa lista Da era 3D aqui Pra vocês, quais seriam os melhores personagens para eles poderem trazer repaginados aí Pra essa nova era do Mortal Kombat Eu vou adorar ver os comentários de todos E não se esqueçam, novamente, de deixar aquele likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, um beijo Pra todos vocês, até mais E fuemos, meus amigos